Eu sou Rafael Borges de Minicis, sou assistente de difusão comunitária desse projeto Wiki Loves Espírito Santo. Qual era a intenção do projeto? Semelhante ao projeto da Bahia, do Wiki Loves Bahia, a ideia era tentar aumentar a quantidade de dados e informações sobre o estado do Espírito Santo, que não estava traduzida na expressão que o estado tem em termos de sua cultura, economia, paisagem, personalidades e que poderiam ser ah, aumentadas com uma ação como essa, né? Então, é, os capixabas foram é, convocados a aumentarem as suas informações. Então, esse projeto com o wiki concurso era essa primeira grande ação, né? E aí foi criada a página né, do, da, do projeto Wiki Loves o Wikiconcurso, especialmente ele durou de 12 de abril e se encerrou em 12 de julho. E ali é a página, mais ou menos, a, o layout da página do Wikiconcurso, na sessão de artigos. Então, era uma grande quantidade de possibilidades de, de edições. E aí, no contexto do Week Concurso foram feitas três lives, né, três editatonas, a primeira delas, o, o, a, o lançamento. A segunda, que foi uma das principais, é, é, principais tópicos de atuação, né? foi, foram muitos artigos sobre fauna e flora. O Estado tem uma atuação já tradicional de preservação ambiental, e isso também se expressa na, nas preocupações com a espécies que estão entrando em extinção e, e, e Boa parte dos artigos sobre fauna e flora são dessas espécies ameaçadas e que estão ali tendo uma garantia de informação para o público geral para que essa, essas espécies tenham né, uma maior atenção geral. O último foi sobre patrimônio histórico e cultural. E aí cortou um pouquinho as nossas carinhas ali, mas todo mundo que participou dessas editatonas. E essa, essas lives, elas estão gravadas, elas podem, se vocês entrarem na página do Wikilove Espírito Santo, vocês vão conseguir assistir essa, essas, essas lives. E aí, com a parceria muito importante da Secult, a gente também teve divulgações na internet, tanto as nossas, que a gente fez via as redes sociais, falando das possibilidades da, da importância das pessoas aumentarem as informações e terem as preocupações com, essa, com esses artigos que a gente estava disponibilizando. A própria Secult, em suas redes sociais, também nos ajudou a divulgar, né, dando dicas para as pessoas que quisessem aumentar também ali a quantidade de artigos. E aí a gente teve coisas muito legais, né, informações muito legais que acabaram surgindo nesse contexto do Iconcurso, como é, de patrimônios, né, de edificações históricas que não estavam na Wikipédia e que foram criadas. Eu não, não coloquei o link, a gente também está com, com um tempinho mais apertado, mas, se vocês forem lá na lista da, da, da página, vocês vão ver o Museu do Colono, e o Museu do Colono também, ele acabou entrando como parceria da Wikilobes para uma, uma ação que eu vou falar mais na frente. Esse é o é um monumento de uma cidade próxima da Grande Vitória, da, que fica na Grande Vitória, Uh, que não tinha e devido à importância era estranho não ter e no e concurso foi muito legal que a gente conseguiu que pessoas se animassem de fazer o verbete, né, de criar o verbete sobre a estátua de Chico Prego. E aí, para vocês terem dimensão de quem é Chico Prego, ele é o nosso zumbi dos palmares, lá do Estado, então, assim, ele tem uma importância pública uh, de uma região, inclusive da região de Queimado, tem toda uma memória popular que uh, traz a figura dele como uma figura importante para a questão da, uh, da liberdade, da, da população negra, da memória da população negra do Estado. O próprio verbete do Chico Prego, Figuras da cultura popular, Dona Astrogilda, ela é uma, uma figura importante, da, ela é mestra do Congo, uma, uma dança típica da população de matriz africana do Estado. Sambistas importantes de escolas de samba do Estado do Espírito Santo também, como Edson Papo Furado, um artigo também que foi super recente, mais para o finalzinho do concurso, que foi muito legal. A... Ah, Fatores do meio ambiente, né? aves importantes que, que existem tanto no estado, mas também na região sudeste e outras regiões do, do país, mas que não, não tinham verbete criado. Baleia jubarte, por impressionante que seja, a baleia jubarte não existia esse verbete antes do concurso, e ele é um dos melhores verbetes, na minha opinião, que ele está muito completo, com imagens, com a, a informações, para qualquer professor de biologia se, se deleitar é, com essa com esse verbete. Um verbete também muito importante, que foi uma parceria nossa, já consolidada, da da, da Glam, no Estado, que é a fábrica de pios. É muito legal esse esse verbete, porque ele também fala um pouco da, da, da história, da, é um patrimônio também cultural do Estado, e ficou bem construído, ficou bem legal esse artigo. Enfim, e todos esses artigos, a gente conseguiu é, que o concurso fosse um concurso Competitivo, um concurso em que as pessoas é, é, colocaram muitos dados e a gente vai mostrar o, os dados gerais do concurso. Tá? Essa, no contexto da Wikilove Espírito Santo, a gente também teve a construção das parcerias, Glenn, e a gente tem uma ação que vai ser em agosto, dia 12 e 13 de agosto, que vai ser a Wiki Ocupa Santa Leopoldina, uma cidade é, que é um sítio histórico no estado e que tem uma série de prédios históricos bem importantes. E aí, eu queria mostrar para vocês como é que eu coloco o link ali para vocês verem agora que a gente vai passar para a fase dos dados finais e da nossa dos ganhadores. Então, né, nosso Ah, tá com som, tá legal. Somzinho ambientado. Então a gente tá encerrando aqui, né, o nosso concurso. Primeira mão dando os dados finais. 486 editores que se cadastraram nesse contexto. Editores, editoras, Os tópicos né, estavam divididos em biografia e diversidade, festividades e religiosidade, fauna e flora, patrimônio histórico e cultural, território e paisagem. Vamos para os números. Os 486 editores surgiram no contexto. 1.200 artigos que foram listados para estarem disponíveis para edição. Foram 512 artigos, só nesse período desses quatro meses, artigos novos. 850 artigos que foram melhorados, manipulados durante esse período também. Mais de 4.600 edições aprovadas. Esse ponto é muito importante. Foram 5,6 milhões, 650 mil bytes de edição. 800, mais de 800 mil, 800 mil visualizações dos artigos criados, manipulados durante esse período. E vamos aos vencedores. Os de, o, do, do sexto ao décimo, foram esses os os usuários que, que tiveram colocados mas fizer, foram muito legais porque pode parar para Opa os, os últimos né do décimo ao sexto foram aqueles não há prêmio né mas é, a gente gostaria de agradecer porque as edições desses últimos uh, desses do décimo ao sexto, foram muito legais foram foram bastante né e assim foram os principais mesmo que editaram editores novos super novos Pri Cachoeiro... Uh, Vitor Taveira, então a gente gostaria muito de agradecer a ele, se tiverem alguns desses presentes, então é, muito obrigado. E agora vamos aos que é, estão cotados na, no prêmio, o quinto lugar. Fábio Paiva Reis, está presente? Não, Fábio? Não tá, Fábio. o prêmio do Fábio né, era de R$ 200 reais, e o, o, o prêmio é de vale-compra de um, de vale na Submarino, então, é, Fábio vai ser comunicado, certamente. Nosso quarto lugar. MTV Danilo, que está presente. Parabéns. O quarto lugar são R$ reais de prêmio em vale compra. É, agora, posteriormente, a gente vai fazer a liberação, e, mas vamos ao terceiro lugar. HVL. HVL presente? Não? As palmas, né? Porque o HVL também foi um. É um editor já antigo da. da que já faz muitas edições, mas nesse concurso participou de uma forma brilhante, tal qual o MTV Danilo. Nosso segundo lugar agora... Tiago Lubiana, conhecido Tiago Lubiana, né? Nosso palestrante, fez live, faz lives, e é muito importante na né, a participação dele, editou muito. Então, Tiago, parabéns. E, agora, o primeiro lugar. Renato de Carvalho Ferreira. Renato está aí? Também não, mas Renato será comunicado. Parabéns, Renato. Muito legal. Renato vai ter direito a R$ reais em Vale Compra. E a gente agradece muito a todos que participaram do concurso. Foi muito legal esse período. É, tem mais alguma coisa a falar ao final? Deixa o vídeo soltar. Então, parabéns a todos, todas e todos que participaram do concurso, melhorando a qualidade da informação sobre o estado do Espírito Santo nas plataformas da Wiki. Tá bom? Então é isso. Eu gostaria, então, de agradecer aos presentes e também comunicá-los que, é, acabou, acabando aqui essa atividade, a gente vai... É, ter uma fotografia coletiva ali no pátio. Tá? Então, vocês é, saindo, vai ter o almoço, claro, mas a gente pede que todos se concentrem no meio para tirar uma foto bonita de todo mundo. Obrigado a todos, todas e todos pela presença novamente e sigamos no nosso evento até a tarde. <risos>